para saber mais sobre o método o link está abaixo na descrição desse vídeo então vamos para a receita espargos as raízes desta planta se beneficiam grandemente em evitar a ejaculação precoce você pode ferver as raízes da planta no leite e beber duas vezes por dia para fortalecer seu controle sobre os músculos penianos